Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Green Hell, então fica ligado aí! E esse é um game de sobrevivência que nos coloca no meio da floresta amazônica. É, a gente tá ali sem comida, nem equipamento algum, né? E o desafio aqui vai ser conseguir sobreviver naquele ambiente e achar uma saída, né? É, a parada aqui é que a gente vai ter que enfrentar tanto desafios físicos quanto psicológicos pra sobreviver. É, e o game vai sair ainda hoje, agora no dia 5 de setembro, né? E ele é exclusivo pra PC. É, e a gente queria agradecer muito a equipe do game por ter nos fornecido esse jogo, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bom, então bora lá pro gameplay agora, galera. Vamos Vamo lá. lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Green Hell. E hoje é dia de se embrenhar a floresta! Isso aí, galera, tô animado pra conferir esse game. Eu gostei da proposta dele aqui pra gente sobreviver na Amazônia. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos já no modo história que tá desbloqueado aqui pra gente. Beleza, ó. Nível de um passeio no parque. Nossa. Boas vindas à selva, hum. rei da selva, inferno verde. Nossa, que legal! É, nível de dificuldade, né, galera? Olha aqui, ó. Eu acho que vamos ver. Esse aqui talvez seja um normal, né, ó. Boas vindas à selva, experiência de sobrevivência balanceada, é ideal. Recomendado para todos os jogadores. Sanidade tá ligado. Aqui o nível de sanidade, tribos hostis ligado, predadores ligado e perda de nutrientes normal, né? Inferno verde, a perda de nutrientes é aumentada é, vamos no Boas Vindas à Selva vamos. e tem modos adicionais aqui, é o personalizado e turista. Turista é tudo desligado ali, é só pra passear mesmo. Ah! E esse aqui, acho que é pra ajustar, vamos oh, aqui no Boas Vindas da Selva. Tá. Beleza. Beleza, vamos no slot 1 e vamos nessa, né, galera? Você tem medo de cobra, né? Então já viu, é. já viu. Quem aí já não se imaginou no meio da selva o que, que a pessoa faria pra sobreviver, né? Oxa. Hoje a gente vai conferir, né? <risos> Beleza, dia 1, um, hein? Dia 1 um a gente ia até de boas, okay. né? Caraca, vamos olha. ver o que que aconteceu hey, aqui, ó. Eu consegui! Beleza, Is o right? game está localizado em português yeah. brasileiro, pelo você menos a, a legendagem. Hum... Você sabe que você tem o walkie-talkie. Ele tá gritando. <risos> Tá, segure T para usar o Walk Talk. E um detalhe, galera: esse jogo ele é exclusivo para PC, né? E ele, até a atualização que a gente tem aqui, na versão que a gente recebeu, pelo menos, só teclado e mouse. Não tem a possibilidade de jogar com controle, né? Exato. Beleza. Uh... Você pode vir uhum. Eu preciso encontrar algo. No... No meu backpack. Hum. Tá disfarçando, hein? Tá. Hum. Aposto que quer dormir, ou o que exatamente? Ou tal, aposto que quer dormir. Mais. Eu, Eu conheço te conheço muito bem. Maldição! Can't hide anything from you. Me descobriu. Ah, não, mas esse papinho dava pra ver, né? Ah, você me alcança nunca é bom, né, galera? Aí nunca se separem em momentos de tensão. <risos> é como nos jogos e nos filmes, nos jogos <risos> e nos filmes eles gostam disso. Tá. dá é pra se movimentar. Beleza, a nossa missão tá ali, ó. Encontre um acampamento. Acho que vamos por aqui, né? Vamos se embrandando. Olha, ó. Oh, ah, uh, have you tied down um the lembrete. boat? <risos> Sim. É bem importante. Um... <risos> I know this might sound stupid under the circumstances mas um, Olha, eu um oh, que é isso? I Ai, não sei se eu gosto. Muitos bichos exóticos aqui. Olha. Ah, ele ali. É um <risos> cavaleão? <risos> Pode ser. Um lagartinho, né? Hum. Que bonitinho. Ela vai partir para as Yabahuacas, a tribo. C'mon, ah, é que direito deles, né? You're a phenomenal interpreter. If ah, any interpreter with them, it's you. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Nossa, gente. Isso me lembra até que na pós tive aulas de antropologia pro meu professor se no meio da Amazônia mesmo pra falar com uma tribo aí, né? É, não, são todas as tribos que aceitam, né? Mas algumas não. aceitam. Tá é que algumas vêm como invasão, né? É, Mas tem outras ele, bem mais abertas. Ele teve que passar por um teste de iniciação, né? Mas explica um papo pra outra é. live, né? É. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui. Ó. Encontrar o um acampamento. Aqui a gente tá voltando? Já me perdi na selva, é isso mesmo? Não, não. Certeza. <risos> era daí? Caraca. Não creio. Galera, eu vou me perder aqui na selva. Eu já tô dizendo para vocês, pra começar o perigo aqui, já era. Tá, me diz uma coisa. É um jogo de sobrevivência aqui na floresta amazônica. com é a bruxa de Blair. É, aí uhum. é, tem um puzzle. Hum. Aí, a pedra, a não. deixa por aí. Por enquanto. Tá, aqui a gente vai dar no mesmo lugar. Vai, tu vê a mata ali se mexendo, né? Tem de é. tudo ali. Tá bem recheada essa mata aqui, Agora corona. tu imagina a variedade de animais, né, selvagens e tal, no ah, meio de uma beleza. floresta, assim. Porque a parte turística é bem de boas, né? Mas tu pega vai te embrenhando, pá. Complicado. Eu tenho muito medo de cobras, eu já tô vendo o... daqui a pouco eu tomar um susto aí com a cobrona. <risos> aí. Opa! Aqui, ó, equipamento. Beleza. Vou lugar para descer ou a gente pula aqui? não pular né? Tá aqui. Beleza. Ó, chame a Mia. Novo diálogo desbloqueado. Beleza. Vamos ao o walk talk aqui. Vamos nessa. Beleza, certo? Achei a tenda. Okay, I found the tent. Is everything Vamos ver, né? Por enquanto, né? É bem legal, não é? Cinco estrelas e aí. É, ah, bem legal. Tá. Ah, tá. a gente tem que ir. Ela fez uma tenta para nós. Parece que tudo está pronto. Soul Trail always delivers. So oh, at first glance, parece é que like we temos tudo que might precisamos. Perfeito. <laughs> Ela mete um espanhol aí junto. Beleza, dia 2 já então, galera. Dia 2, as coisas well, começam a engrossar um pouquinho. Nós estamos settled in. Você sabe o que isso significa, não? I remember the agreement, but maybe you should maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Mm. You know ah, indígena, right? yeah. oh, né? It'll be all right. Mm -hmm. Better pick <laughs> up some wood. <laughs> Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. <laughs> <laughs> <Lose> your imagination. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> que uma coisa, Selecione, não, segure C para abrir o um menu circular e selecione o caderno, depois selecione o marcador fogo. Beleza, caderno. Ah, tá aqui, ó. Fogueira pequena. O fogo pode atrair a atenção indesejada. Acho que a traduçãozinha é meio errada, porque fire poderia ser fogueira também, então acho que é selecione a fogueira, né? Certeza. Tá. Aqui fora, né, galera? Não vamos Por favor, né? causar uma queimada que a Amazônia já está com queimadas ah, demais. É, bem né, importante. Galera? Recado importante. Ó, vamos aqui, talvez, que aí tem um banquinho para a galera sentar. aqui É, sim. é dá né? pra sentar no tronco, uhum. uh, Tá, a gente precisa colocar alguns galhos aqui, ó. Galho pequeno. Tá, imagino que a gente tenha que procurar esse uhum. material aqui. Então, imagino lá. que sim. O que achamos aqui? aí sim. Bem I importante. Já, vamos lá pegar o facão da hora. Ainda mais se a gente for mexer nas árvores aí, sim, sure the... né, galera? É melhor você Por que? You know pego, like it? It? But... missing? Eu ainda não estou com medo facão aqui. É o Jason agora então, ó, Galhos e galhos pequenos podem ser cortados de árvores ou encontrados no chão Vamos já começar Cortando a... Ai que ah, feio né A presença humana aqui ó galera Preservação da natureza é importante galera, não façam isso Deixa eu ver. Opa, não cai na gente aqui Galho longo, tem como diminuir o tamanho? Tem ó, galho pequeno Olha aí que malandrola e deu a outra uhum. rima? deu certo uhum. Vamos ver aqui Uh, inserir Tá, ainda precisamos tá de mais... quatro galhos pequenos Bom, aqui ainda... Dá pra aproveitar isso aqui? Ah, aqui, a gente aproveita tudo aqui, tá Não, dando? não, não, não. Né? Vamos nesse aqui, então Aí... Ah, já abraço pra quebrar isso aí, É, facão aqui, tem um facão, não sei se vamos ter que afiar Sobrevivência total aqui A gente ainda pegou folha quebra Tronco aqui. Galho longo, é tudo galho pequeno que a gente precisa agora, né? É. Galho. Opa, a gente tá quebrando, então os negócios meio... É, até o que não precisava. errado aqui. <risos> tá. Aqui, ó. Opa, ah, galho. Vamos quebrar mais esse galho aqui, ó. Ai. Galho pequeno. Tá, então, mas devia virar dois, então, né? É, galho pequeno. Hum. Aqui, ó, um monte de galho pequeno agora. Tá, Vamos ver se a gente já tem o suficiente. Aqui, galho pequeno. Um galho. Tá faltando galho? Ah, um monte de galho. É. Tá, mas galho a gente consegue fácil aqui, né? Ah, já tem uns até uhum. que dá pra achar no chão assim. Não sei, foi que tu esfaqueou há pouco. Foi? <risos> Acho é que sim. Galho pequeno. Vou pegar esse galhão aqui, ó. Galho longo. Pronto. A gente corta. Beleza. Ah, botar tudo aqui só faltou um. Vamos ver aqui. Agora galho pequeno a gente não precisa mais. Eu não queria cortar mais árvore. Se a gente uhum. acha um pronto aqui no chão. Só pra não ter que desmatar mais. Não. Uhum. É. Vamos lá, ah, galera, não sei se vai ter aqui, se não achar, vamos ter que cortar mais uma árvore, né? Mas não façam isso, ok? <risos> é, não, aqui é necessidade, pelo visto, a gente vai ter que sobreviver aqui mesmo. Tá, então bora, vamos bora cortar. Foi tua escolhida. Aí. Bora. Corta. Aí. Galho longo. Beleza, né? Fechou, galera. Vamos lá, então. Só faltou um. Mais uma né? Parece que tudo Beleza, requer brasa, ó. Use ferramenta para criar brasa. Ok. Ah, lembra quando eu que equipamento. Mal tá não. muito fácil. Sim. Yeah, hum, não Ah, não a tem um single fogo. lighter nor box of matches tem que passar pedrinha. We ordered both. Did you check everywhere? Ah, fiz já era, né? You need to do it the old fashioned way. Bem, não tranquilo. Oh, nota the start of the expedition. <risos> Vamos, lá, então. Vamos fazer Deixa do modo root, aqui ninguém é Nutella. Ah, aqui ó, entrada no caderno. Uh, broca manual, né? galho ou tábua de fricção e um galho pequeno. Tá, eu vi que em algum lugar tinha uma tábua de fricção ali. E um a ga... tábua de fricção ou galho pequeno, tá? Vamos achar um galho. Fora onde é que era a árvore que a gente cortou boa aqui tem galho. Aí, galho. Tem galho. Galho pequeno tem um monte aí. É, mas é, é um galho, um galho pequeno. É. Isso aí já basta? Dá uma olhada Vamos na... ver Tá na mochila? Deixa eu ver aqui. Aqui ó. Galho. Confeccionar, destruir, coletar. Tá, vamos dar uma olhada na, na entrada aqui de novo. segure -se. Ah, o menu circular então criação, tá? Uhum. Saque. Criação, vamos ver. Criação deve ser confeccionar, né? Tá Provavelmente. Inconsistente, mas tá de boas. É. Beleza, Pressione... Para girar um item. Ah, confeccionar. É isso. Ah, aqui ó. Confeccionar. E aí foi para onde? Onde é que foi na nosso... sua. Tem que botar ele na fogueira, na bolinha ali? Eu acho que aqui na pedra, uhum. né? Faltou um galho pequeno? Onde a gente botou o galho pequeno. A gente pegou um monte de galho pequeno, acho. Vou pegar mais um aqui só pra garantir. Vamos ver. Confeccionar. Ah, aqui tá tudo aqui, ó. Não. Beleza. Ah, aqui, ó. Broca manual. Confeccionar. I need to find ah. something dry. Tem que achar algo seco. Uhum. Ó, ferramentas de fogo requerem material para combustão. Encontre algo seco, como um de pássaro, fibras ou corte algumas folhas secas. A tá, é, folha seca é tranquilo Folha seca, onde é que a gente vai achar folha seca aqui? Uh -huh. Isso aqui parece seco, né galera? Parece Opa. Será que acertei? <risos> Meu Deus, que perigo Tá Caraca. fazendo galhos Tá é na <risos> folha direto? Diz pra mulher ficar dentro da barraca Que o <risos> perigo tá grande aí fora <risos> Tá vendo não tem alguma no chão aí? É mais fácil que eu nem queria mesmo. <risos> tá. Tem como arrancar? Agora. Ah, iam. agora foi. Folha de palmeira. Aqui para na seca. Né? Aqui. Folha seca. Beleza. Beleza, Vamos voltar né? aqui para a nossa fogueira Aqui, usar a ferramenta de brasa Selecione, selecione usar na ferramenta para fazer fogo Mas a gente não tem ferramenta, né? Que tem que coletar pedra, talvez? Vamos ver aqui, ó Folha seca Confeccionar Ou, tipo... Ah, tem que botar aqui uhum. Beleza e agora fazer o fogo, né? Uhum. Apenas, né? Apenas. Tá, vamos ver. Agora a gente tem a, a broca que a gente fez. Cadê? Aqui, né? Aham. Uh -huh. Usar. Ah, aí sim. Para fazer fogo, arraste um ninho de pássaro, fibras, a polícia... Até espaçar ferramenta de fogo. Ah, então a gente botou lá na... Na real, a gente colocou na... A fogueira A fogueira, deixa eu sair aqui Vou pegar de volta Não é. Não, <risos> <risos> caraca Maluco Pega de volta Encheu o saco, tá dando rage aqui Confeccionar e... Não tem que botar essa broca lá não, é fogueira não, é isso. Não, Não, tem que botar usar E agora sim aqui ó ah, ah, ah aí, moleque sim. aí ó fogo Nossa, que coisa linda beleza Vou botar o um fogo aqui ó O the fire is burning aí é aquela sensação de orgulho. né Legal, hein? bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem é feels ver que ela gosta oh, da eu sei. Aham. Jaguars, venomous spiders, snakes. bite de disso. formiga. Mas, ainda, a chance de algo que é, tu vê que que a profissão dela oh, já é de, de a assim, né? É, ela gosta. Tá, vamos aqui. Eu te amo, vou sentir sua falta, tem razão. Claro que eu te amo, <risos> claro. <risos> se eu não tivesse sabido onde minha ambição nos levaria, se eu tivesse que isso te levaria em perigo, eu não teria escrito esse livro. E se todos tivessem essa atitude, não haveria progresso científico. Não se culpem por si. Talvez ainda haveria tempo para revertir tudo. E eu te amo também. Não. <risos> Eu estou com medo dos Yabawakas. É. Esse contato aí vai ser é. ser sinistro. Aí é que tá, ó. Eles não essa é a de questão. forasteiros, né? É. E se eles não gostam, também é ruim ficar forçando a barra. Uhum. Ah, o livro dele meio que divulgou essa tribo, né? que às vezes é um terror para tribo, né? Vamos lá, em dia 3 agora, hein? Vamos ver o que já mudou. Ai, eu tô achando né? muito legal esse jogo. É tá interessante. A parte de missões e enredo eu tô achando bem interessante. Ah, a jogabilidade está legal, a gente vai aprendendo por tentativa e erro aqui, mas eu tô achando a história interessante Eu te confesso também. que eu tô bem empolgada, assim, que tá com essa expectativa de encontrar os índios e tal, e aí, sei lá, daqui a pouco vai ter animais selvagens e tal, eu tô bem animada. Também. Ó, aqui, ó, estou na aldeia, me chame, me chame pelo rádio quando acordar. P.S. Yes, tem um presentinho pra você, com amor, Mia. Oh. Vamos ligar pra ela, então. Hello, Mia? We head. Ah, tá tudo Finalmente bem com ela. Quando ela socou, que péssimo. Onde você está? I should reach the village shortly. I think para problem if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. Mm. Ah, top. I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. Mm. That's all. Meu Deus, como ela vai sumir muito. Né? ele vai ter que ir atrás. Isso me lembra eu muito a bruxa de Blair, de Blair hein? Bem, eu não. O presente tá na mesa, vamos dar uma olhada. O que é isso aqui? Anotação. Quero anotação, quero o presente. É, falou em presente hum. que é presente. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada em tudo aqui que tem Aqui. E... Estão dormindo. Ah, olha aqui. O que, que é isso? Relógio. Ah, oh, que da hora. Ah, massa Maneiro, né? Um é forte, útil, né? Meu. Ah, exactly what I wanted. It even has solar hum. batteries. And a macro element scanner. Ah, deve ser útil isso aí para nossa jornada de sobrevivência. Parece que essa mulher vai sumir muito e a gente vai ter que ir atrás, ah, certeza? Certeza, é. Tá, ó. aperte F para verificar o estado das suas necessidades básicas no seu smartwatch. Sério? Ah, tá ali, ó. Tem uma que tá em vermelho, que eu não sei bem o que que é. E para ser sede, deve ser fome, cansaço, coisas assim, né? É um scanner de macroelementos. E aqui, que é que isso aqui? Extrato superior, médio, inferior e arbustivo. Ah, legal, hein? Uhum. Ah. Aqui tem alguma coisa também, ó. Olha hum. aí. Guerreiros pintados como esqueletos. Misteriosos guerreiros pintados apareceram ontem na marcha do rio enquanto passávamos. Quem são eles? Nossos amigos, os Yabawakas, parecem ter medo de falar deles. Ah, tem isso, hein? Acho que são um pouquinho hostis, né, com pessoas de fora. Aqui, ó, Yabawaka. Yabawakas, vivendo nas profundezas da Amazônia, os Yabawakas são uma das 80 tribos perdidas. Por temerem o cruel mundo moderno, eles preferem se manter isolados. Será que vão nos receber... Eles são a chave e a única pista que temos de por que estamos aqui. É que é terrível quando eles percebem, as pessoas do mundo moderno percebem que as tribos são mais hostis e que querem continuar naquele mundo. E aí é. vai lá alguém escreve um livro e divulga para o mundo inteiro e aí é uma espécie de é naval, uma invasão, é? é uma invasão. Ó, o anfibe mais mortal do planeta é totalmente inofensivo para os nativos graças a um ritual Kambô. As tribos sul-americanas capturaram o sapo vivo para extrair-lhe o veneno Depois picam a pele queimada das crianças e injetam pequenas doses do veneno do sapo Até que elas se tornem imunes Nossa Que da hora, hein? Que tranquilo, né? Uhum. Aqui, ó, a tribo perdida A tribo perdida, essa é a terra deles, o legado deles, assim como foi por milhares de anos Todos que vêm aqui devem respeitar isso Há três anos que eu os vi pela última vez, eles costumam reagir ao desconhecido com medo. É loucura, mas precisamos muito da ajuda deles. Todo o nosso plano depende disso. E aí depois a gente dá uma olhada que tem outros aqui. Tem um bichinho aí também. Tá... Imagina o conhecimento dessas tribos da Floresta Amazônica, né? Ó, procure algo nutritivo na tenda, nossa missão. Vamos voltar pro game aqui. Aqui, ó. E já vê tuas necessidades pra ver se vai mudar de cor. Ah, real, né? relógio não, acho que é são essas cores fixas mesmo a barra ah, a que barra. vai se gastando ó. vamos dar uma olhada então será que tem que comer vamos bar... algo nutritivo era isso vamos pegar tudo né tudo que tiver de nutritivo é, olhando ver se tá preenchendo é que eu acho que a gente tá pegando não tá comendo né? ah tá. Uh, gravador so Hey, Mia, hum, say hello. Oh. Hello. <risos> Já dá um oizinho pra ela no Talk aí pra ver se so ela sumiu ou não. Deve estar preocupada <risos> com ela. Oh, eu <risos> ah, ele tem que catalogar novas espécies de plantas. Uh, well, e ela vai interagir com a tribo, né? Vai, ela tava assim, completamente obstinada, assim, eu quero, eu quero, eu quero. Ele está realmente preocupado okay. com então, isso naquele. Né? Ele estudou bastante Foi isso. Mia and Jake Higgins, day one. <risos> tá legal. Uh, Algo nutritivo acho que a gente completou, né? Será que ele quer que a gente coma? Dá uma olhada, né? Come um pra ver. Vamos comer. E aí olha o velojinho. Tá, a gente tem que chamar a Mia. Ah, só na olhada é, é agora a barra vermelha preencheu toda a vermelha é dos nutrientes não. então vamos falar com ela well fed então. perfect and keep it that way we need that brain hmm. of yours working at peak performance i'll try to take good care of it have you found them yet See. and as expected they don't want, want to talk, talk. They ela, né? but they haven't driven you away That's que de ser that seems to be right Tipo, of vaza, querida. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Uh, coragem, garota. Just Tome cuidado, Be né? careful, please. Não o perfil I dele. <laughs> But if I am to live like them, we can't be talking so often ela não vai poder não, falar com a gente. Não é um e bom, bom plano, né, galera. Não. Silêncio de rádio. Se algo errado também, pode ela não é igual. bom plano. Verifique o quadro de avisos. A gente já Se der algo errado também, pode ser que ela não responda igual. Sim, exato. É tá, verifique o quadro de avisos. A gente já deu uma lida aqui, né, mas vamos dar uma olhada. Mamíferos é, de florestas tropicais inofensivos. Por trás de todo perigo há tanta beleza nessa selva. Vários mamíferos pequenos são fonte de alimento para os índios locais, ricos em proteína e gordura. Eles são um ótimo complemento de frutas e não verduras. Olha a cara já. deles. Olha. Tá. O hum. tá, um quadro de avisos é isso. Tem mais algum aviso aqui que a gente não leu? Uma anotação, né? Hum, de cobra. Hum. Folhas de tabaco são boas para curar mordidas com veneno, mas o que mais elas podem curar? Eu vi essa planta na parte norte do acampamento. Encontrei várias delas após escalar uma rocha. É um ótimo lugar para começar. Muito bem. Siga para o norte e encontre pés de tabaco. Beleza. Galera, vou fazer o seguinte, ó. Eu tô achando bem interessante o jogo, eu tô pra bem ser bem animado, sincero. Quem sabe né? a gente até traz pra uma live, né? É, se a galera quiser, a gente traz pra alguma das próximas lives. Aí a gente vai jogar nas lives também o Gear 5, que vai lançar hoje aí no, na versão Ultimate do Game Pass, né? Mas vamos ver se nos próximos dias a gente traz aqui também o Green Hell. Já gostei. Achei bem interessante o game, viu? Então fica a dica aí pra galera. O game tá lançando hoje aí, né? A versão pra PC, que é a versão que tem até agora. E agradecer o estúdio por ter nos mandado uma cópia antecipadamente. Galera, valeu aí e até a próxima!